É difícil prever com certeza o futuro da inteligência artificial, inteligência artificial, mas é provável que a tecnologia continue a evoluir e se tornar cada vez mais avançada e sofisticada. Podemos esperar que a inteligência artificial seja cada vez mais integrada em nossas vidas, em áreas como saúde, educação, transporte e segurança, entre outras. A inteligência artificial já está sendo usada em muitas áreas. Desde reconhecimento de fala e visão computacional até aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. Acredita-se que a inteligência artificial terá um papel importante na solução de muitos dos desafios que enfrentamos atualmente, como mudanças climáticas, doenças, pobreza e desigualdade. No entanto, a inteligência artificial também apresenta desafios e riscos, como a falta de transparência e a possibilidade de perpetuar preconceitos e discriminações. É importante que os avanços em inteligência artificial sejam acompanhados por regulamentações e ética robustas para garantir que sejam usados de maneira responsável e para o bem da humanidade.